Está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o lexicógrafo Mauro Vilar, que é diretor do Instituto Antônio Ais e responsável pelo dicionário Ais da Língua Portuguesa. O assunto do programa de hoje é justamente esse, dicionário. Daqui a pouco eu volto. Língua Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nós, nossa, nossa, nossa língua, língua.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 Pedindo ao senhor, pedindo a você, eu vou tentar dizer a você, que explicasse ao público o que faz exatamente um lexicógrafo. Não é um especialista em fazer dicionários, né? simplesmente o que quer dizer isso. Né? É uma especialidade em que não existe é, formação no Brasil, como sabe, e todos os lexicógrafos que houve na língua portuguesa não tiveram é, especialmente esse tipo de formação. Nós, hoje em dia, contamos com uma bibliografia grande e a formação é feita através disso. Mas essa palavra quer dizer isso. Né? É o pé da letra, o, o léxico, são as palavras, né? o vocabulário, tudo que compõe a língua, o grafo, vem de grafar e tal. Quer dizer, o trabalho específico do lexicógrafo vem a ser pegar palavra por palavra e colocar... Exato, é palavras. a descrição das palavras. E como é que a gente chega a isso? Como é que a gente chega à conclusão? Esta sim, esta não, esta entra, aquela não entra. Como é que é feito isso? A lexicografia não é um, uma ciência, é uma técnica. E os dicionários mais antigos foram feitos há 6.500 anos. 6.500? Maneira... De maneira que já há uma tradição de como fazer dicionários razoáveis. <risos> que nós seguimos ainda com erros, ainda com muitas dificuldades, mas é, esta técnica é, está implantada. E a questão é escolher-se uma ou outra técnica, porque há mais de 140 maneiras de fazer dicionários. A variedade é muito grande. O dicionário que nós estamos fazendo é o dicionário que os senhores costumam é, conhecer, é o dicionário chamado de língua geral. Ele poderia ser bilíngue, ele poderia ser especializado numa, numa questão apenas como botânica, ou ele poderia dizer respeito a um período de tempo da língua. O nosso dicionário é diacrônico, ele pega a língua desde a língua antiga, anterior a Camões, um pouco sobre isso, naturalmente. Né? Também a língua depois de Camões até o século XIX e consideravelmente a língua moderna que é aqui cresceu em números mais de forma mais é, abarcante, né? Já que você disse aí o dicionário é diacrônico, né? Vamos explicar para o telespectador o dia de diacrônico é o mesmo de diagonal, por exemplo, né? Através, né? Que Isso. passa, né? E crônico de tempo, né? É, com mais ênfase na língua de um século para A nossa cá. cronicidade pega o português desde as origens. Nós temos palavras desde o século nono até recentíssimas palavras feitas agora. Por isso ele é diacrônico, ele vem através do tempo. Há dicionários sincrônicos que são aqueles que você estipula que de 45 até 1990 vai fazer um levantamento completo e fará um dicionário sobre isso. Ele não é um dicionário desse gênero. E... Mas é exatamente o que você está dizendo. Bom, antes disso, eu gostaria de saber das pessoas, como elas consultam os dicionários. Nós vamos ver aqui uma matéria, vamos ver se as pessoas têm o hábito, se não têm, se sabem consultar, se não sabem, vamos ver. Marina, você costuma usar o dicionário? Às vezes, para procurar algumas palavras, está fazendo algum trabalho. Você sabe usar um dicionário? Eu sei. Basicamente, o que é que precisa para procurar uma palavra? Começa a primeira letra. É. <risos> A primeira letra e você procura, tá em ordem alfabética. você sabe como se consulta um dicionário? Ah, eu aprendi. Eu vejo co, é, como começa a letra e procuro. O básico é pelo, pelo começo da letra? Isso. A gente aprende a usar dicionário aonde? É no primário, não é? É. O pessoal, você lembra de, de, de já terem te explicado? Nunca me explicaram isso, é só dedução. O que, que vem logo depois do estilinho? Vem SM. Que é? Um substantivo, não seria? Hum. Você não está acostumada, né, a olhar essas letrinhas? É, letrinhas, não. não. Você acha que é, as né? pessoas estão acostumadas a olhar essas letrinhas? Não, porque tem uma tradução do que significa cada uma, né, na, no começo do dicionário. Então, se você precisa saber o significado, você recorre, mas nem sempre o que você quer saber é só o significado da palavra, não a... Qual o sentido dela na Se cara, ela é um substantivo profissão. masculino um substantivo é, é, então. Mas isso ajudaria, ajudaria aonde? Você consegue imaginar quando que te ajudaria A uhum. saber se é um substantivo masculino Um adjetivo Quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, português E você precisa analisar uma palavra uhum. Você olha isso Agora, por exemplo, se você não uhum. sabe se a palavra Ela serve tanto para homens Quanto para mulheres uhum. Sem flexionar Seu. Será que isso responde? Não sei, eu não procuraria, eu não ia pensar em procurar no um dicionário. Ah, mas essas letrinhas responderiam, porque se há um substantivo masculino e feminino, Ela não, flexiona. não flexiona. Ou seja, no final das contas, é muita informação, né? não só o significado da palavra. Muita informação, eu acho que teria que ser um modo mais prático, se está procurando, ter acesso direto às informações, não ficando indo numa palavra, volta para o comentário, o que significa aquele SM, ah. o então, vai indo e voltando. <risos> né? Você acredita que é mais... links mais diretos, eu acho. Como se fosse um computador, né? mais ou menos. Uns links. Uns links. Você acredita que as pessoas sabem disso? Olha, acho que nem todo mundo. É. Nem todo mundo deve saber. Pois é, Mauro, é, é realmente necessário que haja nos dicionários todas aquelas letrinhas ou é possível fazer um dicionário sem essas letrinhas? O dicionário dá muitas informações que eventualmente não são a pergunta que o leitor vai fazer. Mas acontece é que os leitores são muito variados e fazem perguntas muito variadas. E ele tem que ter resposta para todas. De maneira que, eventualmente, o jeito quer saber se aquilo é um substantivo ou se é um adjetivo, se além de adjetivo ele é advérbio, ou se ele é um substantivo só feminino ou de dois gêneros, e por aí vai. Não é? Mas, às vezes, a pergunta não é essa. A pergunta é a forma correta de escrever aquela palavra. É extremamente comum que as pessoas consultem um dicionário como se fosse um vocabulário ortográfico, é. para saber. E por aí vai. O nosso dicionário, por exemplo, tem a data em que a palavra entrou na língua. Isso é uma, é uma pergunta que, obviamente, não muita gente fará ou, ou faria. Mas ela importa porque a organização dos verbetes, ou, ou seja, a descrição dos sentidos de cada palavra dessas, é feita a partir do primeiro, do primeiro sentido que entrou em português. Dessa forma você pode desenvolver a, o sentido global da palavra como se fosse uma árvore cujas raízes são a etimologia. Ela gera um tronco e esse tronco, desse tronco saem é, é, galhos e outros galhos menores. E a gente vai mostrando como a palavra se desenvolveu, eventualmente datando cada é, acepção dessas dentro do verbete, Às vezes acontece a gente poder fazer isso e mostrando que isso é um sentido figurado daquele, esse aqui aconteceu por metonímia daquele, enfim. São uma série de informações que não é não é preciso que seja essa a palavra do leitor. Mas como haverá leitores que perguntam esse tipo de coisa, essas respostas estão nesse dicionário. E mesmo assim, mesmo para o leitor que só quer saber a grafia, se ele não souber, se ele não tiver paciência se ele não tiver um segundinho a mais de tempo, ele pode cair do cavalo. Por quê? Porque ele, se ele quiser saber se incipiência é com S ou com C, por exemplo... Não adianta nada. O, como o C vem antes do S, né? ele acha primeiro incipiência com C. Se ele não tiver um tostão de paciência para ir até o fim, para ler, lei, para encontrar aquela observação, confronte, é. que em geral vem com CF, Certamente. confronte incipiência com S, ele vai achar que incipiência se escreve com C ou só se escreve com C e vai errar, talvez, porque no caso dele, do texto dele, fosse o, a grafia, a grafia fosse com S. Ah, por esse aí problema vai. existe. E além do mais, é um prazer tão grande ler um verbete, porque você aprende coisas inesperadas, né? É verdade. Cada palavra é, é, um, é um universo inteiro de informação que você tem ali, e ela leva você a lugares distantes, Sim. que você nem pensa, é, é muito divertido, é. E, e é preciso fazer essa viagem inteira para se entender a palavra toda. Bom, eu quero entrar numa questão delicada. É, consultei é, o vocabulário ortográfico é, da academia... E encontrei necropsia. Uh, no mesmo vocabulário encontrei autópsia, com a observação, confronte autopsia do verbo autopsiar. E encontrei biópsia e biopsia como substantivos. No Aurélio também só se dá necropsia, não se dá necrópsia. No Aurélio se dá biópsia e biopsia como substantivo. Mas uh, no Aurélio se dá autópsia e autopsia como substantivo. Por exemplo, como lidar com isso? Qual é o critério para estabelecer se vale uh, a dupla, num caso, por que não vale na outra, se a pronúncia corrente é variada ou até tende para um lado, não tende para o outro? Qual é o critério? Não há julgamento de valor quanto à língua, porque a língua é de quem a usa. Os dicionários, como uh, o padrão dela é o padrão culto, eles optam por desenvolver a explicação da palavra naquilo que está mais próximo do étimo e eh, por essas razões varia esse, esse acento Esses, ah, essas questões estão extremamente bem delineadas e explicadas no dicionário nosso todas essas palavras entram eh, eh, sejam como variantes, sejam como sinônimos e a descrição da razão pela qual a opção foi feita por aquela forma é clara também mas isso não é um julgamento nunca de valor o sujeito de biópsia ótimo não me importa. Realmente a forma de biopsia é a forma mais concentrânea com a origem etimológica da palavra. Né? E é por isso que o dicionário terá, eventualmente, a não ser nesse caso, porque nós também fazemos concessões, a palavra é tão usada daquela forma que não há razão para você obrigar o um leitor a fazer um, a ir a palavra que ele está procurando e depois voltar para outra, porque é onde está é... Mas, eventualmente, acontece também isso. Nenhum dicionário registra, por exemplo, cateter. Todos dão cateter, o vocabulário da academia dá cateter. O do dicionário WISE vai dar o quê? Ah, cateter, certamente. Cateter. É isso, a, a norma culta exige que você, o sujeito pode procurar no dicionário Minas. Não ah. encontrará. Ah. Entendeu? A razão é a mesma. Isso se trata de um erro... E, Palmarra, não, não há razão. Mesmo com todos os médicos dizendo, todos não, porque uma não, vez brigaram comigo, aqui, eu não, disse é. todos, aí mandaram fax aqui, eu sou médico e não digo, não né? digo cateter, eu digo cateter, mas acho que mais da metade... Não, você é, tocou em duas causas é, que são excelentes, porque o que eu estou dizendo parece que há o sim e o não, o certo e é. errado. É claro que há zonas... Tenebrosas Sim, entre as. Depois, em que os, os, os é, é, limites não são muito claros. Eu estou dizendo ah, o que é o partido filológico que os dicionários tomam e a razão pela qual eles fazem. Mas, eventualmente, eu, eu não faço um dicionário sozinho. Um dicionário como o nosso, é, mais de 100 pessoas trabalharam. E eu, é, em geral, dou a a linguagem geral de expressão, a gramática de disposição do dicionário. Mas eu não sou capaz de ler 220 mil verbetes, e muito tensos. Ah. E o que ocorre, então, é que, eventualmente, alguém tomou partidos que não seriam os que eu teria tomado. Se eu, tiver, se eu vir eu volto aquilo, Mas alguma coisa escapará. Mas isso é humano, porque não é uma obra feita por deuses, né? Ainda bem. E por homens, tem erros. E, além assim, do mais, né? Fata la de trovato los sbaglio, ou seja, <risos> feito dicionário, aposto que, quando ele estiver pronto, é inevitável. disso ninguém escapa. É, não. não. Previsão para o dicionário chegar às livrarias, para que seja possível tê-lo em mãos. O grande dicionário do mestre Antônio Weiss, para quem não sabe, eu não posso nem dizer o que mestre Antônio Weiss foi, porque é mais fácil dizer o que ele não foi. Né? Ele foi um grande linguista, um grande filólogo, foi um grande dicionarista, um grande enciclopedista, foi um, um excelente gourmet, um grande enólogo e, e por aí vai. Né? tratou de vários assuntos com muita competência. Seu tio Antônio Weiss, É, Ele né? tirava muito prazer da vida. Assim. É. Uhum. Eh, quando poderemos ter esse dicionário em mãos? Ah, o meu lado é a confecção intelectual dele. Ela termina quando estava previsto que é setembro. Esse dicionário continua sendo produzido eh, fisicamente. Ele vai se transformar em livro, Vom, eh, se livrou, etc. Imagina-se que isso leve mais uns três meses, uma coisa assim. Fim do ano, começo de 2001? Fim do ano, começo de 2001. Tá ah, bom. 2001. E aí, quando o dicionário estiver pronto, quem sabe possamos trocar mais algumas palavras sobre o, o filho posto no mundo. Perfeito, com muito prazer. Então é isso, estamos... Eventualmente aqui. você poderá apontar algum erro Eu, desse. Isso, disse ninguém Estamos abertos. <risos> Ainda bem, né? É isso, Mauro, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. A nossa língua portuguesa vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que é jargão, não é? A linguagem específica de um determinado território, o jargão futebolístico, o jargão de um certo esporte, o jargão de determinada área do saber e por aí vai. Se você gosta de música, se você gosta de ópera, deve estar acostumado a ler e a ouvir certos termos que não vêm da língua portuguesa. Vem de uma língua de um país que para nós é muito próximo, né? Tem tudo a ver com a nossa formação. Eu vou chamar o Capelli, o James Capelli, que vai falar um pouco dessa língua da música. Vamos ver. Uma orquestra em ação é uma beleza. Não existe aparelho de som que supere a emoção de acompanhar os músicos ali, ao vivo. Há uma harmonia incrível entre os instrumentos, o maestro e os músicos para o som sair bonito, eles passam por muitos ensaios. Conversam bastante, discutem as obras e a interpretação. E aí, entra uma questão interessante para a nossa língua portuguesa. Como será o papo dos músicos de orquestra durante os ensaios? Será que eles têm gírias e expressões características da profissão? Tem, tem. Bastante peculiar... É até interessante quando nós estamos conversando entre só, só com músicos e uma pessoa de fora é, fica um pouco boiando, <risos> para dizer uma gíria meio antiga. A gente tem alguns termos que uh, se a gente falar por aí, ninguém vai entender absolutamente nada. Por exemplo, uh, se eu disser aí que... Uh, os metais estão rasgando. O que, que será que vocês estão entendendo por isso? O que, que vocês vão entender por isso? Os metais estão rasgando. Então é quando os caras estão tocando muito forte, né? Quando eles tocam muito forte. Uh, por exemplo, os violinos miando, alguma coisa assim. Pô, tá meio miado esse som, né? Então é quando a gente... a própria palavra diz, né? Quando tem um som meio estranho, assim, né? Uh, no caso das trompas, existe o escrocar, né? E no caso das, das clarinetas também, existe o guincho. Então existe até um grupo chamado sujeito a guincho, porque às vezes acontece alguma coisa na nota que dá um, pá, um negócio assim, dá uma guinchada. Né? Já se flagrou usando os termos daqui fora e as pessoas com aquela cara de interrogação? Acho que talvez, assim, fala, fala mais piano, alguma coisa assim. É, e a pessoa não entende, né? Presto, prestíssimo, andante. Alegro, manomolto. Parece que o idioma italiano exerce uma forte influência sobre o jeito de falar dos músicos eruditos. É uma coisa universal, né? Eles usam os termos italianos desde que existe a música. Hoje eles, eles já começaram a usar os termos italianos e foi o termo que todos usam. A não ser os alemães que... que né? Os alemães gostam de usar os termos deles mesmo. Mesmo os alemães mais modernos, depois de Wagner, é, Mahler, né? Que eles usam em alemão mesmo, né? que fica aquela coisa que ninguém entende nada, né? Inclusive Elias Arce uma, de Carvalho tinha uma coisa engraçada quando ele lia os termos em alemão, que ele, por exemplo, Langsam, né? Em alemão, ele vivia, ele transformava tudo em português, ele chamava de lasanha, então eu falei, lasanha, lasanha. É? A música erudita usa muito a, a, a linguagem, a, a língua italiana, por exemplo, né? Os termos largo, adágio. Como deu para notar, os músicos disseram que o italiano é o idioma da música. Está aqui o maestro Edson Leite que vai confirmar para a gente e explicar o porquê do italiano ser a língua corrente entre quem toca. O italiano realmente é a língua que predomina por uma convenção que vem já desde o período barroco, talvez até um pouco antes... O italiano era uma língua forte porque a gente tinha a Itália com uma música muito forte e com músicos muito fortes. A música italiana era muito apreciada e todas as cortes tinham, todas as cortes da Europa, do mundo ocidental, tinham músicos italianos a seu serviço. Então era comum que eles estivessem padronizando para a língua deles. É uma língua fácil, com muitas vogais e uma língua muito usada no canto. A ópera usava basicamente o italiano também. Então ficava fácil os cantores entenderem italiano, os maestros, os músicos, tinha muito intercâmbio também entre os países. Então os músicos italianos, os violinistas podiam estar tocando na Alemanha, na Inglaterra e isso fazia uma língua comum acelerar o trabalho, o ensaio, facilitava muito. Mais ou menos como é o inglês hoje para as conversas mundiais. Os termos principais em italiano das partituras são os andamentos, ou seja, a velocidade com que deve ser executada a música. Então, por exemplo, o allegro, que quer dizer alegre, uma peça rápida, o adagio, que quer dizer lento, o largo, que quer dizer largo, distanciado, uma nota da outra, o presto, que quer dizer muito rápido. São esses termos, basicamente, que vêm escritos quase sempre no começo da partitura, na hora que tem uma mudança de andamento e que a convenção determina que sejam em italiano. Pingarou! Figaro, Figaro, mamma mia! Portanto, na música erudita, a língua corrente tem aquele sotaque dos imigrantes que vieram do país que parece uma bota. Certo, Pasquale? Justo, Capelli, justo, justo, é justo, sim. É, aliás, até quando aquele músico disse que o maestro Eliazar de Carvalho para brincar com o alemão, acabava usando lasanha, é? para aquele termo alemão que eu não sei repetir, mas que quer dizer lento, devagar, ele usava lasanha, que na verdade é palavra italiana. Até nisso, até para brincar, na música acaba se chegando ao italiano. Chico Buarque uma vez escreveu uma música muito bonita, não é? com açúcar, com afeto, na letra ele dizia alegro manontropo. Essas expressões já invadiram sim outros territórios, e é bom que você se habitue a elas. O maestro lá explicou direitinho o significado de algumas, outras ficaram sem explicação, justamente o manontropo, mas não muito, mas nem tanto, não é alegro manontropo, alegro, mas nem tanto, né? O vivace, que é vivaz, acho que dá para a gente entender quase todas, se fizer um esforço, afinal, italiano e português vem do mesmo berço, são línguas que vêm do latim. Mas de qualquer maneira, se você quiser se aprofundar nisso, você pode tranquilamente chegar lá com um pouquinho de esforço, com um pouco de pesquisa, você descobre. É isso. Nossa língua portuguesa Você viu no programa de hoje uma conversa com o Mauro Vilar, que é lexicógrafo, ou seja, que organiza, produz dicionário, está produzindo o dicionário UAS, da língua portuguesa. Por falar em dicionário, eu vou chamar aqui o Lulu Santos, que vai cantar um trecho de uma canção, e nessa canção há uma palavra e a gente vai voltar a falar de dicionário. Vamos lá. Você ouviu um trecho da canção Aviso aos Navegantes, do próprio Lulu Santos. Lá pelas tantas, a letra diz assim. Procuro no dial, como disse o Lulu. Dial. Essa palavra que vem do inglês, na verdade é de origem grega. Dial está no Aurélio, sem a setinha negra no dicionário Aurélio. Aquela setinha, aquela flechinha uh, uh, negra, indica que a palavra é estrangeira e usada na sua forma estrangeira e pronunciada como na língua de origem. Essa palavra aparece no Aurélio, aparece em outros dicionários, no Micaelis, por exemplo, aparece sem a setinha, o que nos leva a concluir que a pronúncia é... Igual a nossa, dial, e não dial, que é a pronúncia inglesa. Estranhamente, o vocabulário da academia não registra dial com esse sentido, o sentido do, do botãozinho lá que, que se usa para trocar a estação, né? trocar a emissora. Né? Agora, é importante saber também que no dicionário consta dial com outro sentido, além desse. E qual é o sentido? Diário, diário quase que eu falo, quase que eu falo, não, eu falei, né? Eu ia dizer dial equivale a diário, acabei aqui dizendo já de cara diário. Diário e dial são sinônimos, é isso mesmo, são sinônimos. Dial pode ser um adjetivo, isso está nos dicionários e também está no vocabulário ortográfico da academia. É isso. Nós continuamos falando de dicionário, agora eu chamo a Elba Ramalho e o Alceu Valença, que vão cantar. Ao seu Valença e Herbert azul, né, com a Elba e o Alceu. A letra lá pelas tantas diz assim: provocasse sua compaixão. Ah, se meu desejo voasse como ave, como pássaro, lhe caçasse em toda parte provocasse sua compaixão. O exemplo aqui não é difícil, imagino eu, mas vale a pena dizer que no dicionário a palavra provocar aparece com mais de um sentido. Isso é a tal da polissemia. Poli quer dizer vários, muitos. Semia, da raiz de semântica, de sentido, de significado. Provocar é um verbo polissêmico, tem mais de um sentido. Provocar pode ser desafiar, dirigir provocação, mas provocar também pode ser causar, ocasionar alguma coisa. E eu acho que esses dois sentidos são perfeitamente perceptíveis, mas vale a pena como dica para você, ao procurar uma palavra no dicionário, não parar logo, leia tudo, leia o verbete todo, aprenda que uma palavra pode ter mais de um sentido e veja quais são os sentidos possíveis. Um bom dicionário sempre ensina esse caminho. É isso língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. A nós, nossa, nossa, nossa língua, língua, nossa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, <siturra> nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua